Boas-vindas, quero dar a todos vocês que estão aqui presencialmente E também em especial você que está online conosco Seja muito bem-vindo ao nosso culto online Deus também tem um milagre hoje para a sua vida Amém? Você está pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida nesse dia? Você está pronto mesmo? Abra lá a sua Bíblia em Isaías 43 É o texto que eu quero usar para estarmos ministrando a Palavra de Deus Nesse dia que o Senhor preparou para nós para você que está online também, acompanhe aí Pegue a sua Bíblia, o seu smartphone Acompanhe o texto bíblico que nós vamos estar lendo E meditando neste dia Isaías 43, a partir do versículo 1 Diz assim Mas agora diz o Senhor Que o criou, ó Jacó E formou, ó Israel Não tenha medo Porque eu o remi E o chamei pelo seu nome Você é meu quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e a Seba para que você fosse meu." Pai, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, Deus, e queremos pedir que essa palavra possa vir ser rema sobre as nossas vidas, Deus oramos e pedimos revelação do Teu Espírito Senhor, para que a palavra possa falar conosco no mais profundo Senhor, Deus nós queremos abençoar aqueles que estão presencialmente, mas aqueles também que estão online, neste momento para que eles possam se conectar à Tua palavra Deus, Deus nós queremos repreender todo o principado, potestade, toda a obra do inimigo, que possa tirar a nossa atenção para focar na Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus Na Bíblia, não há promessas que eu e você Passaríamos por dias somente de glórias Só dias de festas Na palavra de Deus, há promessas acerca também De muitas bênçãos Mas também acerca de tribulações Acerca também de situações Que nós iríamos passar Problemas gigantes, terremoto é, Tempestades Que nós iríamos viver e passar Porque em João Capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz assim. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Mas, tenham coragem. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também irão vencer. Essas são as palavras que Jesus diz para mim e para você, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições, tribulações, nesse mundo vão ter tempestades, gigantes, doenças, traições, nesse mundo a dor, mas não tenham medo, não tenha medo. Sabe querido, e essa palavra, não tenham medo, tenham coragem, ela é uma palavra para as nossas vidas todos os dias. Aliás, a palavra não tenham medo ela Segundo alguns estudiosos, ela está na Bíblia 365 vezes é, Está na Bíblia esta palavra Alguns acreditam que está até 366 vezes Talvez se você procurar, você vai encontrar lá Porque isso é para você usar todos os dias, né é, durante um ano Não tenha medo, não temas E aqui o texto diz, coragem Coragem, é isso que nós precisamos todos os dias Agora, debaixo dessa palavra e desse texto aqui Que nós temos é, nós aprendemos o que? Também Pelos ensinos da Palavra de Deus Que os apóstolos, eles investiram tempo Preparando a igreja Para lidar com adversidades Em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22 Diz assim E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade E feito muitos discípulos Paulo e Barnabé Voltaram para Listra E Cônio e Antioquia Fortalecendo o ânimo dos discípulos exortando nos a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus Aqui os apóstolos eles estão investindo tempo na vida dos irmãos, investindo tempo na vida da igreja para lidar com adversidades Porque muitas vezes colocam para nós, e talvez foi colocado para você, vem para Jesus Vem para Jesus que tudo vai ficar bem Vem para Jesus que tudo vai ser ótimo Querido, a nossa caminhada com Cristo O que o Senhor nos promete é uma vida eterna Mas não que aqui não passaríamos por situações a nossa caminhada com Cristo, sim, temos muitas alegrias, é, temos um intercessor, temos um consolador, nós temos um pai. A nossa caminhada com Cristo é maravilhosa. Mas não é por isso que nós não teremos tempestades, gigantes, aflições, tribulações. E aqui os apóstolos dizendo, olha, que vocês estejam sendo fortalecidos no ânimo. né? Animando eles, olha, fortalece no Senhor, se fortalece no Senhor, fique firme na fé. Quando você encontra um irmão, alguém e diz assim Fica firme na fé Você está fortalecendo a fé daquela pessoa Para ela permanecer na fé Porque se nós perdemos a fé Então provavelmente vamos perder tudo Quando você perde a fé, você perde a esperança Quando você perde a esperança, você não acredita mais que Deus pode fazer Aquilo que você está sonhando, acreditando Ou aquilo que Deus até prometeu para você em algum tempo E o texto base aqui que nós lemos de Isaías Fala de um Deus salvador Acerca de que como reagimos na nossa adversidade também. Ele diz, não tenham medo. O texto aqui fala assim, porque eu remi e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Ei, você consegue entender que Deus está dizendo para você, eu te formei. Eu Estava lá na concepção No seu dia O dia que você nasceu Eu estava lá naquele naquela primeiro segundo Naquele primeiro momento Eu estava com você ainda no ventre da sua mãe Eu estava com você Porque fui eu que te formei Amém queridos? E ele diz Você é o que? Meu Olha que maravilha o próprio Deus dizendo para mim e para você Você é meu Você é minha Você me pertence, eu sou seu pai eu cuido de você E ele diz assim Quando você passar Pelas águas Eu estarei com você Quando passar pelos rios Eles não o submergirão Ele diz assim, olha Quando você passar, então é sinal o que? Que eu e você, que somos filhos de Deus Iremos passar Passar pelas águas E aí ele continua dizendo E quando você o que? Passar Pelo fogo, ele não você não se queimará E as chamas não o atingirão Olha o que Deus está dizendo para mim e para você Dizendo assim Meu filho, fui eu que concebi você Fui eu que formei você Não tenha medo Você vai passar pela água Mas você não vai se afogar Você vai passar pelo fogo Mas você não será consumido pelo fogo O fogo não vai te queimar Agora, Ele não diz que você não iria passar e muitas vezes é nesse engano que o diabo tenta trazer confusão na nossa mente. Dizendo que nós não iríamos passar pelo fogo ou pela água. Que a nossa vida cristã é, seria sempre né, é, é, vida só de vitórias. Que não teríamos lutas, que não teríamos dificuldades, aflições e tribulações. E muitas vezes o diabo traz um engano, joga um engano na nossa vida. Dizendo, olha olha a prova que você está vivendo. Olha o fogo que você está. Olha a luta que você está vivendo. Mas, então você entendeu nesta manhã o quê? Que você irá passar, mas ele diz: Eu estarei com você. Eu, quando você passar pelas águas, eu vou estar do seu lado, mas você vai ter que passar. Não tem como. Tem como dar um desvio? Não tem como. Tem como dar uma volta? Não tem como. Tem como pular essa etapa? Também não tem como. Você tem que passar, mas eu estarei com você. Sabe, querido, é, muitas vezes quando recebemos algo da parte de Deus, uma palavra de Deus, recebemos uma palavra profética, pode ser num culto aberto ou buscando uma palavra através da palavra de Deus, ou através de um profeta, um homem de Deus, ou o próprio Deus nos fala no nosso interior, que Ele vai realizar algo na sua vida, que Ele vai fazer algo por você. Pode ser na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Quando recebemos uma promessa da parte de Deus, nós acreditamos nessa promessa. Pegamos ela e recebemos, amém? Aplicamos fé para aquele momento. Dizendo assim, olha, eu creio, Deus falou comigo. Eu, eu, eu, muitas vezes eu uso isso, olha, eu estava em determinado lugar e Deus falou comigo. Eu lembro que eu estava... É, numa viagem, eu e a Adri Nós estávamos na casa do pastor Dene e da Gisele Bonilha é, E eles estavam tendo, né, o pastor Dene hoje já falecido Deus o recolheu, a pastora Gisele vai estar conosco aqui na próxima semana Mas nós estávamos na casa deles E, e tinham vários profetas naquele lugar e eu estava assim com uma dúvida, nós não tínhamos feito nem o primeiro evento sobrenatural ainda. É, estávamos gerando isso em oração com a nossa equipe, orando, gerando em oração. E eu lembro que nós estávamos lá nessa, na casa do pastor Bonilha e uma mulher de Deus, uma profeta, que já esteve até conosco aqui, ela nos chamou e ela disse assim, eu vejo que Deus tem colocado algo no seu coração. E quando ela falou aquilo, né, eu pensei, bom, tem muitas coisas no meu coração. Mas ela foi muito específica, ela disse assim, eu vejo você orando a Deus e Deus está te dando uma visão sobre algo que Ele quer fazer na sua igreja, na igreja local. E ela disse assim, eu vi uma escada, como anjos subiam e desciam. E esses anjos, né, traziam fogo, a presença de Deus. E eu via só uma palavra. Eu só via uma palavra à minha frente. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas o Senhor diz, segue em frente. E a palavra era sobrenatural. Quando ela me falou aquilo, eu falei, yes, é isso, é isso que eu precisava. Estávamos orando como equipe, buscando em Deus, porque nós nunca tínhamos feito um evento no período do, do carnaval, durante ali 14 anos de igreja, 13, 14 anos de igreja, sempre no período de carnaval, ou era um acampamento, ou não, dávamos né, assim, folga mesmo, é, não tínhamos um evento na igreja local. Então era o primeiro desafio, eram quatro dias, é, tinha que mobilizar uma grande equipe, então tínhamos vários desafios e Deus deu aquela palavra para nós. E quando Deus nos deu aquela palavra, eu abracei ela, eu agarrei aquela palavra, eu sabia que aquilo iria acontecer. Então começamos a trabalhar, e até hoje temos trabalhado para a concretização de cada ano do sobrenatural. E cada ano que nós temos o nosso evento, realmente é sobrenatural. São muitos milagres, presença de Deus, é algo né, que a igreja fica esperando o início do ano, para esse evento que nós temos o sobrenatural. Porém, entretanto, no meio, nesse processo aqui, existem muitas coisas que você não vê, que você não percebe, que você não sabe o que acontece, mas que nós passamos que nós temos que aplicar fé é desde a passagem que você compra para um preletor desse internacional, para ele embarcar e chegar até o Brasil e não se perder pelo meio do caminho, que muitos né, não falam português, só falam inglês então, é que ele consiga embarcar, que ele não perca o voo que não dê nenhum contratempo que não, né, que não aconteça nada também com a nossa equipe enfim, tem muita coisa que acontece que nós temos que, da palavra profética que Deus nos deu até chegar aqui, e cada sobrenatural acontecer, e como esse que nós seremos na próxima semana, não tenho dúvida, que vai ser algo sensacional, né? que será algo também sobrenatural, existe um processo. E muitas vezes nós queremos o quê? Pular esses processos. Nós não queremos passar. Não tem como Deus não passar? Deus tem como a gente não passar? E Deus diz, não tem como não passar, porque Ele diz quando você passar, eu e você teremos que passar, agora o que nós acreditamos e o que nós temos com, como convicção, que Deus ele está o todo o tempo conosco, todo tempo Ele está nessa caminhada conosco, para isso é, o que eu quero conversar com você nesse dia, o que eu quero ministrar ao seu coração, é que nós temos fé muitas vezes para receber algo da parte de Deus para receber aquilo, uma palavra profética, uma benção, um milagre, é, um, algo, você, você tem fé para receber, você tem fé que aquilo vai concretizar, você sabe, Deus falou, Ele não vai mentir, aquilo vai acontecer, porém, entretanto, nós temos o quê? O meio, e o título da minha palavra hoje com você é, fé para o meio, porque se você não tiver fé para o meio, você não consegue chegar até aquela estação, que Deus falou com você, se você não tiver fé para o meio, no meio do caminho, o que acontece? você desiste, vem a tempestade, vem a murmuração, no meio do caminho vem é, as situações, no meio do caminho vem o desânimo no meio do caminho vem os, o, o, os prognósticos negativos, no meio do caminho vem ali as pessoas tentando tirar você daquilo que Deus está tentando levar você, no meio o meio, ele é tão essencial e talvez mais difícil do que o início e o final. Porque no início você se alegra com aquilo. Uau, Deus falou comigo. Deus falou comigo sobre a minha casa Deus falou comigo sobre o meu casamento Deus falou comigo sobre a minha saúde Deus falou comigo sobre a minha empresa Deus falou comigo sobre o meu ministério Deus falou comigo é, sobre o meu chamado Deus falou comigo sobre, sobre o meu marido que eu estou orando Deus falou comigo sobre o meu filho que eu estou orando Uau! No começo aqui, nós aplicamos muita fé E temos fé, como eu disse, já para celebrar e saber Se Deus falou, vai fazer Mas, eu preciso aplicar fé no meio, porque é o momento mais difícil, é o momento mais extenso. E essa fé pelo meio ela pode demorar seis dias, seis meses, seis anos, vinte anos, quinze anos, 30 anos, 40 anos. Talvez você precise aplicar fé em determinada situação no meio até isso acontecer. Quantos casos de, de casais que nós conhecemos? Que a mulher orou por um ano, cinco anos, dez anos, 20 anos, 30 anos, orou pelo marido. 40 anos orou por alguém para ele se converter. Mas o tempo todo aplicando fé no meio desse processo. Se no meio ela desiste, se no meio ela recua, se no meio ela para de interceder por aquele filho, por aquele marido, ela não veria provavelmente aquele milagre. Mas deixa eu dar um exemplo para você aqui na Palavra de Deus, de pessoas que venceram usando a fé no meio... Pessoas que passaram por esse processo Pessoas que é, também receberam algo da parte de Deus e creram Mas pra, tiveram que utilizar a fé para o meio Para chegar até onde Deus queria colocá-las Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37 A partir do versículo 5 É o texto que eu quero usar Gênesis capítulo 37 A partir do versículo 5 Até o 10 Onde conta a história de José Diz assim o texto José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? pensa que realmente dominará sobre nós, e com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras, José teve um sonho, primeiramente com seus irmãos, quando ele conta o sonho para os seus irmãos, os seus irmãos já interpretam, têm entendimento do que é esse sonho, e aí falam, você acha que você vai governar sobre nós? Você acha que você vai reinar sobre nós? E aí o texto continua dizendo, né, que eles o odiaram ainda mais. Versículo 9. José teve outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãs, ao, aos irmãos, Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Quando José teve esse sonho, ele entendeu que o sonho não foi algo simplesmente da mente e da cabeça dele. Ele não entendeu é, que aquilo era algo somente porque ele havia talvez é, almoçado muito aquele dia e daí ele foi ter um cochilo e ele sonhou com aquilo ele entendeu que Deus estava falando com ele que algo iria acontecer que Deus iria o levar a um lugar aonde sim, ele iria reinar para o seu pai e os seus irmãos Que os seus irmãos um dia e os seus pais também Estariam debaixo do cuidado dele Ele não tinha ainda a revelação com certeza completa Daquilo que ele estava falando A forma que isso iria acontecer Mas ele quando recebeu aquela palavra Ele acreditou naquela palavra E ele então aplicou fé e recebeu A ponto que ele contou Ele poderia ter ficado só para ele E dito assim, bom não vou contar isso Vai despertar aqui É... Inveja dos meus irmãos, eu não vou contar para eles porque eles vão ficar bravos comigo. Não, ele foi e ele contou, porque ele recebeu aquela palavra. Ele aplicou fé. Ele aplicou fé a ponto que ele sabia que isso iria acontecer, iria chegar a este lugar. Talvez ele não tinha revelação ainda de como iria fazer isso, mas ele sabia que ele ia chegar nesse lugar. Porém, entretanto, ele precisou aqui no meio aplicar fé, porque a vida de José não foi nada simples. E nada fácil Primeira coisa, depois que ele conta o sonho para os irmãos O que acontece com ele? Ele é lançado no fosso Bíblia fala que os seus irmãos O jogaram numa fossa, num fosso E ali o deixaram Uns falaram, vamos matar ele Outros, não, não fazemos, vamos fazer isso Só ficaram na conversa, passando uma caravana Olharam, falaram, vamos vender ele como escravo E depois a gente conta para o nosso pai Que uma fera, um animal comeu ele E que ele morreu E eles fazem isso passa uma caravana, ele eles o vendem como escravo Eu fico imaginando José contando isso para os seus irmãos E logo depois ele naquele fosso ali Fico imaginando a cena de desespero dele naquele fosso Porque ele era um jovem ainda Ele não era alguém maduro, ele era um jovem Tinha talvez aí na, na, na faixa de 17 anos Então o desespero dele gritando pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, pelos amigos Me socorro, socorro e ninguém fez nada mas ele teve que o que? Aplicar fé Fé onde? No começo e agora no início No meio Mas aí vem alguém e o leva como escravo E na casa de Potifar Ele começa a trabalhar como escravo Ele trabalha anos para Potifar Ali prospera a casa de Potifar, ele se torna, se torna ali um, um, um, uma espécie de braço direito de Potifar, ele tem liberdade para circular todos os ambientes daquele palácio, ele tem liberdade é, para cuidar de todas as coisas daquele palácio, mas ele ainda é o quê? Um escravo, ele ainda não tem o um mínimo de acesso aos seus irmãos. Eu fico imaginando você nessa cena, ele ali trabalhando, fazendo as coisas dele, pensando: por que, que eu fui contar aquele sonho? Não, eu contei porque eu acredito que aquele sonho era de Deus Eu acredito que Deus falou comigo Então como Deus falou comigo Eu vou o que? Aplicar fé Aonde? No meio, nessa fase que eu estou vivendo agora Eu vou aplicar fé Porque eu estou aqui como escravo Eu estou aqui é, é, cuidando aqui da casa de Potifar é, Eu sou aqui a pessoa que, que tenho uma função Exerço essa função com muita excelência, com muito cuidado Porém, eu aplico fé que aquilo que um dia o Senhor falou ao meu coração, através daquele sonho, eu acredito, eu acredito que isso vai acontecer. Passa-se o tempo o que acontece com José, cai numa armadilha da mulher de Potifar. A mulher de Potifar chega ali e fala que ele assediou, que ele é, agarrou, e então ela comete ali uma calúnia contra ele, e o que faz? Ele é jogado aonde? Na prisão. E aí, então, ele está vivendo o quê? Esse processo de fé para o meio. Na prisão, como ele faz? Se revolta contra Deus? Na prisão, ele começa a brigar com Deus? Ele começa a murmurar? Não. Na prisão, a Bíblia fala que ele se torna um excelente administrador. Na prisão, o que ele faz? Ele se torna alguém ali com muita... É, é, com muita autoridade naquele lugar. A ponto que... Um homem, um dos chefes ali daquela prisão, quando chega o copeiro e o padeiro dizem assim para ele Olha José, cuide desses dois homens aqui, porque eles tinham o quê? Responsabilidade Agora, foi fácil isso? Não, foi simples? Também não, ele teve que o quê? Aplicar fé nesse momento E ele continua o quê? Trabalhando numa prisão a Bíblia fala que o tempo que José esteve na prisão foi o tempo de prosperidade. Eu fico imaginando uma prosperidade num presídio, numa prisão. É quase assim, né? É, é difícil de acreditar que isso é possível, mas é, porque a Bíblia fala que José prosperou ali aquele tempo, porque ele era um bom servo, um bom homem, um bom caráter. E esse caráter ele já havia demonstrado quando ele foi acusado pela mulher de Potifar, né? e ele diz, eu não cometi crime nenhum. Eu não cometi crime nenhum, eu não fiz nada de errado E mesmo ele não fazendo nada de errado Ele foi o que? Lançado na prisão Mas ele continuou com os mesmos princípios Os mesmos valores E ele continuou o que? Na mesma fé Fé agora, para o meio E o meio já se passaram alguns anos Desse período, ali Da promessa que ele recebeu Da, parte de, do, da, da, da palavra que ele recebeu de Deus No seu coração, até esse momento Sabe querido, isso acontece conosco porque se você, eu e você não aplicarmos fé Para o meio Para aquilo que nós estamos vivendo Não vamos conseguir chegar até o destino aonde Deus quer nos colocar Agora, na prisão O que acontece? A Bíblia fala que esses dois homens O copeiro e o padeiro ficaram ali Aos cuidados de José José cuidando deles Um dia percebe que eles estavam muito assustados E perguntou O que aconteceu com vocês? E eles disseram, nós tivemos um sonho e José disse, conte-me. E aí, o copeiro contou o sonho dele. Quando o copeiro co conta o sonho dele, José diz assim, olha, interpreta o sonho e diz, você vai ser restituído aonde você estava. Novamente você vai voltar a servir ao rei. Novamente você vai é, é, voltar a servir faraó. O padeiro empolgado, contou o sonho dele também. Aí a notícia já não foi tão boa. José disse assim, olha, um vai ser restituído, o outro vai ser enforcado, vai ser morto. Passado os três dias, o que acontece? Realmente, o copeiro é restituído ao seu trabalho que ele já já o possuía, que ele já tinha. Porém, o padeiro ele é morto e realmente acontece aquilo que José havia interpretado dos sonhos, exatamente dessa forma. Mas algo que acontece que está lá em Gênesis, tudo que eu estou relatando para você está em Gênesis é, 40, 41. José diz assim para ele, para o copeiro, no versículo capítulo 40, versículo 23 de Gênesis, diz assim, porém o copeiro, a José diz assim para ele, olha, quando estiver diante do rei, quando estiver diante de faraó, lembra-se de mim, lembra-se de mim, estou aqui, revelei o sonho para você, lembra-se de mim, do meu, do, do meu trabalho que eu faço aqui, lembra aqui de mim, olha como eu, eu tenho... É, é, a Bíblia não fala isso com clareza Mas eu estou aqui é, é, Conjecturando a conversa deles Olha, lembra de mim Você viu o quanto servo eu sou o, o trabalho bonito que eu fiz aqui Eu não sei qual foi a conversa deles Mas José disse, lembra-se de mim Isso está na Bíblia Quando o copeiro chega até o rei O que ele faz? Não lembra de José A Bíblia fala Porém o copeiro chefe Não se lembrou de José Esqueceu dele Versículo no capítulo 41 Gênesis 41, versículo 1 diz assim Passado dois anos completos Passado dois anos Dois anos desde que eles estavam ali Que José interpretou o sonho do copeiro E ele foi restabelecido se passaram Eu fico imaginando esses dois anos José ali na prisão Alguém que teve um sonho Que acreditou que aquele sonho Deus havia, Era Deus que tinha dado a ele Aplicou fé ele foi jogado no calabouço, depois ele foi como escravo, agora ele está na prisão. Na prisão, ele é usado por Deus para interpretar os sonhos. Ele fala para os seus amigos ali, lembra-se de mim? Passam-se ainda mais dois anos, ninguém lembra dele. Sabe querido, eu paro para imaginar aqui e eu fico vendo muitas vezes a estação das nossas vidas. Deus fala conosco, mas esse processo, esse processo do meio, muitas vezes não temos paciência para esperar. Culpamos Deus, porque está demorando demais. Aqui se demorou muito tempo, na vida de José. Talvez na sua, tá demorou alguns meses. Talvez você já tá alguns anos. Talvez você ainda tenha que ficar mais alguns anos. Passando por esse período o quê? Da fé para o meio. Mas o tempo todo, José está firme, mantendo essa fé no meio. Porque ele sabia que Deus tinha algo para ele. Ao final de dois anos... José é, é chamado Por quê? É, faraó tem um sonho Esse sonho, ele fica assustado com esse sonho que ele tem E ele chama ali os reis, os, os magos Enfim, as pessoas que trabalhavam com ele Para interpretar o sonho Ninguém interpreta o sonho E aí o que acontece? O copeiro diz assim Tem um hebreu chamado José Eu conheci ele na prisão E lá ele... Interpretou o sonho que eu tive e por isso estou aqui hoje. Então o Faraó manda rapidamente chamar José e José vem ali. O faraó conta o sonho para José e José interpreta o sonho de Faraó também. Após Faraó ali é, ver que José realmente tinha a graça e o favor de Deus e aquela interpretação de sonho foi algo que Deus havia dado para José. E José inclusive dá algumas dicas para ele ali depois, né? Há uma parte que José interpreta o sonho. Há uma outra parte que é o próprio José contribuindo com aquilo. Porque farol pergunta assim, o que você acha que eu devo fazer? Ele diz assim, olha, você deve estocar 20% de tudo aquilo que você, agora no tempo das vacas gordas, é... é Guardar, é, é, plantar tudo aquilo que você colher Guarda 20% Porque vai vir o tempo de vacas magras E aí dá um, um, um plano ali econômico para faraó E faraó diz assim Você é o cara Você é o cara que eu vou colocar nessa posição Então o que acontece O faraó estabelece José Ali, governador do Egito Pare para pensar comigo algo Olha quantos anos se passaram Desde aquele dia Que ele contou os sonhos para os seus irmãos Até aqui agora Faraó falar assim, você vai ser esse cara, você vai ser o governador Em média 13 anos, porque ele tinha 17 e aqui ele está com 30 13 anos, usando o que? A fé, que fé? A fé para o meio A fé para o meio Agora, pare para pensar comigo algo E aqui nós aprendemos alguma, mais uma lição sobre processo Sobre etapas da nossa vida Porque nós somos muito ansiosos no dia de hoje A gente quer que Deus resolva a nossa vida E Ele pode Alguém perguntou, pastor, Deus pode resolver minha vida é, em um segundo? Pode Deus pode todas as coisas Ele é soberano Agora, por que, que Ele não faz? Porque Ele trabalha em processos conosco Ele trabalha em etapas E para uma etapa é maior, para outra etapa é menor Pensa comigo Se quando José estivesse aqui em, Falado para o copeiro Lembra-se de mim quando você estiver com Faraó? Lembra-se de mim, queridos, já pensou que na segunda semana o copeiro está ali para servir o faraó, limpando a sua taça? Imagina essa cena comigo, limpando a sua taça, arrumando ali o vinho para faraó tomar, preparando aquela refeição, e assim: faraó, eu queria te contar uma coisa. O que? É, olha, eu conheci um cara muito legal na prisão. Ah, é? Quem? Ah, o nome dele é José cara legal, cuida bem da prisão, pensa a limpeza que ele fez naquele lugar, a organização que ele fez naquele lugar. Você poderia talvez dar uma chance para ele. Aonde? Pô, podia colocar ele para cuidar do pátio aí do templo. Ele ia limpar e ia deixar muito organizado isso daí. Pô, podíamos colocar ele é, aí. Cuidar dos banheiros aqui, do palácio. Tem tanto banheiro, é, tantos banheiros esse palácio aqui. Ele é um cara de excelência, um cara que. Imagina, ele estava lá na prisão, fazendo aquilo com muita excelência, o que não faria no palácio? Você já imaginou, se o copeiro tivesse lembrado de José, e dito para o faraó, quem era José? Então, o copeiro iria dizer assim, o faraó poderia ter chamado José e disse assim, ok, vem aqui ser meu lavador de prato, vem aqui cuidar do meu palácio, vem aqui limpar o chão do meu palácio, vem aqui tirar as folhas que estão aí no meu quintal, ele não teria chegado, ao propósito que era, ele estar diante de faraó, com uma grande revelação da parte de Deus, porque se fosse só o trabalho, só a, a, o trabalho, isso não ia credenciar ele, para quê? Para estar naquela posição, mas como Deus é o arquiteto perfeito, da minha vida Da sua vida Da sua vida Ele sabe exatamente o momento que você está vivendo Ele sabe exatamente o momento que você está passando Ei, Deus é o arquiteto perfeito Amém? Então não... Não olha a tempestade, não olha o gigante, não olha a tribulação, não olha o fogo, não olha a água, olha o que? A promessa, Deus falou, agora, aplica a fé. Fé para onde? Para o meio, para onde eu estou caminhando. E aqui já se passaram o quê? Treze anos aplicando fé para o meio. Já, já cumpriu aquela palavra? Ainda não, mas já é o começo para isso acontecer. Agora eu fiquei pensando, e se José fosse um apressadinho? Aqui como muito, muitas vezes nós somos Saímos Do caminho, da rota que Deus tem para nós Saímos do caminho que Deus Tem colocado em nosso coração Tem gente que quer ajudar Deus A Deus A descobrir o propósito Na vida dele, não Deus eu vou, ter, vou dar uma ajuda Para você Deus não precisa da sua ajuda Deus precisa da sua obediência Deus não precisa da minha ajuda Deus precisa da minha obediência se eu obedecer e estiver conectado a ele, ligado a ele, as coisas vão acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter luta, tribulação, aflição. Você está entendendo? Passaram-se mais alguns anos, até veio uma fome muito grande em todo o Egito. Então, a fome que veio ali em todo o Egito, José se tornou um homem muito poderoso, governador de toda aquela área, então faltou alimento no mundo. E os seus irmãos vieram o que? Comprar alimento com ele, ali com o faraó. Seus pais, seus irmãos vieram, primeiramente, ele reconhece, ele trabalha algo ali que é, é fundamental para a vida de todo cristão, que é o perdão, porque ele podia naquele momento se vingar deles, ele podia naquele momento mandar prender, mandar matar todo mundo, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas não, ele faz o quê Como um bom cristão, ele perdoa os seus irmãos, ele manda trazer os seus, os, seus, os seus pais E aquilo que Deus havia falado para ele Ainda jovem Com 17 anos Vem se cumprir aqui José já com 40 anos de idade Ou até mais Vem se cumprir Por quê? Porque ele aplicou fé para o meio Por isso, hoje a palavra para você é Qual estágio da sua vida que você está passando? Aplique fé para o meio Qual estágio da sua vida que você está passando? Aplique fé para o meio Você sabe do começo quando Deus falou contigo E você sabe que Deus irá cumprir a palavra dele Mas se você não aplicar fé nesse meio Se você não for fiel a Deus nesse meio Se você não for fiel à palavra dele Não se conectar com ele Você pode se perder Porque é nesse momento, é no meio Que a gente pensa, Deus não está olhando mais por mim é no meio que a gente pensa Deus me abandonou É no meio que vem as vozes dizendo Que é isso Você está na igreja e nada mudou sua vida Você vai para a igreja, mas a situação está piorando Você vai para a igreja, mas seu marido continua assim Você vai para a igreja, mas seu filho continua assim Você vai para a igreja, mas sua empresa continua assim Você vai para a igreja, mas a sua vida profissional não muda É no meio Que daí o quê? As vozes do inimigo vêm e roubam aquilo que Deus tem para a nossa vida Então, a fé no meio aqui, ela faz algo sobrenatural na sua vida, amém queridos? Deus, Ele é o arquiteto perfeito, e Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo que estamos passando, deixa eu, eu dar um outro exemplo para você da palavra de Deus, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, a Bíblia fala que Jesus acalma uma tempestade, e olha só o que esse texto diz, aqui. e aqui também nós aprendemos muitas coisas com esse texto, Diz assim o texto, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estavam, estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa. Dormindo sob o travesseiro Os discípulos o acordaram E lhe disseram Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento E disse ao mar Acalma-se, fique quieto E o vento se aquietou E tudo ficou bem calmo Então Jesus lhe perguntou Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só queridos, e aqui esse texto nos ensina muitas coisas. Jesus depois de um dia de muito trabalho, de muito ensino, é, de ensinar muitas pessoas, ele, a Bíblia fala que é, já sendo tarde aquele dia, Jesus diz aos discípulos, vamos passar para outra margem. Jesus Fala para os discípulos, ei, nós estamos aqui, vamos passar para outra margem. Vamos para o destino final, aonde aqui é o propósito, aonde eu quero que vocês estejam, é onde eu quero estar. Quando nós paramos para analisar esse texto, ele nos mostra algumas coisas bem importantes. A primeira delas aqui, sabe o que é? É que nós imaginamos quando Deus nos dá uma tarefa, uma missão, quando Deus nos chama para algo, quando Deus fala algo conosco, por exemplo, eu já vi pessoas, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, Deus falou algo comigo, eu tenho certeza, pastor, que Deus falou comigo, mas olha o que está acontecendo, olha a tempestade, olha a situação difícil que eu estou vivendo, olha a crise, sabe, a gente acha... Porque Deus nos deu uma palavra Porque recebemos aquela palavra Não vamos passar por tribulação Porque não vamos passar por tempos ruins Por tempos difíceis A Bíblia diz aqui que Jesus disse aos discípulos O quê? Passem para outra margem Foi o próprio Jesus que falou para eles Saiam daqui E vamos até aqui Não era para ser uma viagem tranquila? Não era para ser uma viagem bem tranquila? Sim, foi o próprio Deus que ali disse, vamos para outra margem Mas não foi isso que aconteceu Veio tempestade Veio o vento Eles ficaram com medo Veio dúvida no coração deles Veio muita coisa ao coração Desses homens, e olha que eram homens Que já estavam o que? Um dia antes, presenciando Todo o ensino de Jesus Eram homens que já estavam vendo milagres De Jesus, eram homens que estavam Caminhando com Jesus Jesus estava no barco Ainda que dormindo, Jesus estava no barco, mas eles ficaram o quê? Com medo. E mais um detalhe, não eram homens comuns, eram pescadores. Eram homens que eram acostumados a ver o mar, revolto no mar, eram acostumados a, a ver aquela situação. Não eram pessoas comuns, como eu e você. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui para a África, falar em África, hoje nós temos aqui os, os missionários né? Osney, que estão lá na África, é, fazem um trabalho lindo, há mais de 20 anos, né? os pastores é, estão lá fazendo esse trabalho maravilhoso, e eu lembro que eu fui é, para a África, deve fazer mais de 10 anos isso já, e nós é, estávamos numa casa, no casa do pastor Osney, da pastora, é, hospedados, e a igreja era próxima, próxima assim, talvez como daqui ao terminal, assim, terminal aqui próximo, e então... Nós esperávamos ali na casa começar o culto, porque o culto dos africanos era quatro, cinco horas, né? Esperávamos começar o culto, e quando nós ouvimos os barulhos das músicas, a gente descia uma hora depois, duas horas depois, para pegar mais três horas de culto com eles. Porque às vezes era até mais, né Osney? Quanto tempo de culto às vezes chega a dar lá? Cinco horas de culto. Cada, não é assim, não é evento não, é um culto, tá? É um culto só. Mas eu lembro que eu estava descendo com ney e era noite... E era escuro, pensa no breu, escuro, nada, nada, nada. Está descendo nós dois, e a Bíblia, né? Embaixo do braço, para pregar, porque a gente falou, ó, deu a hora. O Luciano tinha ficado aquele dia na casa, e o Osney falou: vamos descer que já está na hora, né? Dá para a gente pegar mais uma hora e meia, duas horas de louvor, você ministrar a palavra. E a gente está descendo, aquele breu, aquele escuro. Você lembra disso, né? Você dá risada toda vez, né? E eu estou descendo com ele, eu falei, Osney, quanto tempo é? Estou ouvindo só barulho. Ele falou, não, é ali é pertinho. Eu falei, Osney, só está nós dois aqui andando. Nós estamos sozinhos, mas eu estou vendo um joinha verde aqui no meio daquele mato. Eu falei, Osney, o que é aquilo ali? Ele falou, não, fica tranquilo, são umas hienas que estão por aí. Eu falei, o quê? Hienas? Ele, é, tem um monte por aqui. Rapaz, é hiena, eu sou criado em prédio. <risos> tem medo de, de, de, de cachorrinho pequeno, então o, o cara me fala, mas o contexto dele é normal, é uma hiena, não, vamos embora, falei Osney, fica aqui, eu grudei no, no braço dele, pastor Osney fica em pé, olha o tamanho da, da, da, da criança, olha só, olha só, olha o tamanho da criança, eu fiquei, é, grudei no braço dele e falei assim Osney, seguinte, pelo menos uma coisa eu sou melhor do que você, eu corro mais, né? então e se for alimentar as hienas né, eles vão querer sempre uma carne né, melhor e, e eu estava e, e os discípulos aqui estão mais ou menos naquele contexto eram homens que conheciam aquilo ali mas eles tinham ficaram com medo eu não conhecia aquele contexto <risos> é, que eu estava ali na África mas estava com muito medo muito medo o para conhecer aquele contexto ali falou não, são as hienas e depois a gente Percebeu que realmente tinham muitos, não só a hiena, como leão, leão, enfim, né? E muitas coisas, foram muitas, muitas aventuras. É, vale a pena, viu, irmão? É, um, é uma, uma experiência fantástica para a sua vida. É, tem muitas histórias não dá para contar aqui hoje. Desde é, macaco, é, como, como que é o nome daqueles? Babuínos, babuíno mais ou menos desse, dessa altura, assim. Mas nessa altura, ele entrou dentro do nosso carro, o pastor Adriana estava dentro do carro, ele abriu a porta, entrou dentro do carro, pegou a nossa sacola de comida e saiu correndo. Deixou a sacola do lixo, porque tinha uma sacola do lixo lá dentro do carro, ele não pegou o lixo, ele pegou só a comida e vazou. Correu, correu, foi para cima de uma árvore, foi vários babuínos em cima dele e tal. Ele pegou aquela comida, começou a jogar para todos eles se espalharem. No final, ele ficou com a comida só para ele, com os sanduíches naturais que a Adri tinha feito para a gente comer lá no meio do, da África, lá onde a gente estava no lugar. Aqueles sanduíches naturais e o babuíno ficou lá comendo o sanduíche natural e a gente embaixo olhando ele, né, e falando: "Ai, que fome!". E não tinha o que comer lá. Enfim, muitas histórias. Mas vamos lá, volta o texto aqui que nós estamos falando Deus falou para eles saiam daqui e vão para a margem vamos, vamos cruzar a margem enfrentaram situações sabe queridos se esses homens aqui não colocassem aqui a fé deles em prática nesse momento eles iriam perder e podiam se perder naquele momento se frustrar poxa, mas Jesus está aqui Dormindo em vez de estar acalmando a tempestade, sabe? É fácil você entender a tempestade na vida de alguém que está fora dos caminhos do Senhor, é fácil você entender a tempestade para gente rebelde, para gente que está vivendo fora dos princípios e valores da palavra de Deus. Mas a palavra hoje não é para esses. Esses, quem anda fora do caminho da palavra, quem anda fora dos princípios e valores do Senhor, quem está em pecado. Automaticamente a tribulação, a aflição, já vai vir sobre a vida dele. Eu estou falando hoje é para você, que é um crente, que é fiel, estou falando hoje para você, para você que serve a Deus, ora, jejua, busca em oração, está orando pelo marido, mas quanto mais você ora pelo marido, parece que pior ele fica. Fé para o meio. Estou orando por você, que está orando pelo seu filho, que parece que quanto você mais ora, pior ele fica. Pior fica a situação. Fé para o meio. Estou orando por você hoje, estou falando para você, que está com a sua empresa, com seus negócios, com a sua vida profissional, um desastre. Deus falou algo para você, você sabe aonde você, onde Deus quer colocar você, mas você está no meio. Mas ao invés disso mudar, está ficando cada vez pior. Mas você ora, jejua, busca Deus, está na célula, está na igreja. Sabe querido, aqui mostra o quê? Que não é porque estamos na igreja, não é porque Deus nos falou algo que não vamos enfrentar. Tribulações, aflições. Mas para isso eu preciso o quê? Usar fé. E a fé pelo meio aqui. É o que vai fazer toda a diferença, para eu chegar até o destino final e celebrar tudo aquilo. José pôde fazer isso, porque aplicou. Os discípulos aplicaram também aqui, nessa trajetória deles. Você vê muitos homens de Deus que passaram por isso. Saulo, alguns estudiosos falam que Saulo, desde o encontro que ele teve com Deus, com Jesus, quando Jesus apareceu para ele até ele começar o seu ministério, foi em torno de 10 anos, 10 anos do encontro que ele teve com Jesus, para então ele começar a fluir debaixo daquilo que Deus havia prometido e falado ao coração dele, a mulher do fluxo, com o fluxo de sangue, 12 anos, ela ficou aguardando, ela precisou aplicar fé, 12 anos, 12 anos aquela mulher aplicando fé, eu não sei qual o tempo que você está esperando o milagre sobre a sua vida, eu não sei qual o tempo que você está aguardando algo acontecer na sua vida, o que eu tenho para dizer para você, ei, não desista, não tenha medo, você vai passar pelo fogo, mas você não vai se queimar, você vai passar pelas águas e não vai se afogar, porque Deus está com você, Deus está com você, Ele tem visto o teu clamor, o teu choro, Ele tem visto as suas lágrimas, ele não esqueceu de você, de você, ele não esqueceu de você ele não esqueceu de nenhum de nós, ele diz: foi eu que te criei foi eu que te formei, você é meu, você é minha porque você está preocupado, você é meu, você é minha você é meu filho, você é minha filha, eu estou vendo o que você está vivendo eu estou vendo o que você está passando confia em mim, no tempo certo do modo certo as coisas vão acontecer na sua vida Agora há pessoas que não passam por esse período Ou quando estão passando por esse período Do meio As vozes tiram elas o quê? do propósito Elas se movem por propostas e não por propósito Por isso querido Como você tem aplicado a fé Só para receber e crendo que vai acontecer Ou você tem aplicado a fé no meio também Davi, ainda jovem, ungido na casa do seu pai, demorou de 15 ali a 18 anos, entre 15 a 18 anos, para ele se assentar no trono de Israel. Algo que Deus falou com ele ali, o profeta ungiu, falou: olha, você vai ser o rei. Aconteceu da noite para o dia? Não. O que ele teve que fazer é aplicar fé nesse período todo. Ele teve que o quê? Manter seus princípios, seus valores. Ele teve chance de matar a Saul e falou longe de mim Levantar a mão contra o ungido do Senhor Por quê? Porque ele sabia que Deus iria fazer algo maravilhoso Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, na sua vida, na sua vida Amém? Abacuque 3, 2 Ele diz assim Senhor, eu tenho ouvido a tua fama E me sinto alarmado Aviva a tua obra ao Senhor No decorrer dos anos a viva a tua obra, no decorrer, no caminho, no processo, mas tem gente que quer tudo, num dia, na mesma hora, naquele momento, tem gente que quer, achando que Deus, você é como você liga num, numa, num restaurante, pede uma comida, e 40 minutos, uma hora depois, chega na porta da sua casa, tem gente que pensa que Deus é como uma compra que você faz online. Você apenas dá um enter, já está teu cartão cadastrado, tudo ali, e você recebe essa compra em casa. Não é assim. Deus não é assim. Sabe, queridos, as tempestades, elas chegam em nossas vidas. Você não é uma exceção. Eu não sou uma exceção. Nós vivemos, não vivemos dentro de uma redoma. Tempestades, lutas, aflições... Problemas aparecem para todos nós e muitas vezes nós não podemos evitá-los, mas nós podemos evitar que eles nos destruam. Eles são imprevisíveis. Você, de repente, recebe uma notícia ruim, você não está preparado para aquilo. Você vai numa consulta médica, vem com um exame, trazendo um diagnóstico ali terrível sobre aquela situação. Então, as adversidades elas aparecem na nossa vida, olha só. Aqui, mais um para a gente citar Abraão Um homem que recebeu a palavra de Deus Ele creu na palavra E ele aplicou o quê? Fé No meio Ele já era de idade avançada E Deus falou, você vai ser pai de multidões Como isso iria acontecer se nem filho ele tinha ainda Mas ele aplicou fé Ele se manteve ali aplicando fé Todo o tempo George Miller diz assim Onde começa a fé, a ansiedade termina Aonde começa a ansiedade a fé termina no meio quando eu aplico fé a ansiedade vai embora no meio, eu aplico fé a ansiedade vai embora no meio, eu aplico fé a ansiedade vai embora mas, no meio, se eu aplico ansiedade, Deus está demorando Deus, se apressa Deus, Deus tá apressa, Deus, eu não vou aguentar ah, eu acho que passou meu tempo e aí você coloca o quê? ansiedade a fé sai Então Que você possa Com a palavra de hoje Ela entrar no seu coração E que você comece a aplicar a fé no meio E a fé ela age Em dois estágios Ela primeiro funciona do lado de fora Melhor, Primeiro ela funciona do lado de dentro Para depois para o lado de fora Antes dela, de eu ver algo Eu preciso o trabalhar no meu interior a fé começa com a superação do medo Não tenhas medo Antes dela funcionar do lado de fora A fé primeiro vai funcionar do lado de dentro A fé não deixa as circunstâncias ferirem você Passar pela água sem se afogar Passar pelo fogo sem se queimar O medo contempla, a fé age E a fé, ela se firma onde? Na palavra de Deus E a fé vem pela palavra de Deus Quanto mais eu ouço a palavra Quanto mais eu estou conectado com a palavra Quanto mais eu estou ouvindo a palavra Quanto mais eu estou lendo a palavra Quanto mais eu estou ouvindo a palavra Que Deus falou A respeito daquela situação Quanto mais eu estou ouvindo a palavra de Deus Mais eu estou, o quê? Enraizando a minha fé Naquela palavra Porque se você não ouvir A palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus Se você não buscar a palavra de Deus A fé, ela não vem Romanos 10, 17 diz assim, e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Cristo, por isso declare, todo tempo, todo momento, a palavra de Deus, aplique, nós não somos movidos por aquilo que ouvimos, somos movidos por aquilo que cremos, se você for movido por aquilo que você vê ou ouve, vai afundar o seu barco, mas se você é movido pelo aquilo que você acredita, o seu barco vai passar pela tempestade E você vai chegar até o local de destino o pastor Luciano Subirá tem uma frase dele E eu gosto muito E eu já caminho aqui para a conclusão que diz assim A fé é olhar para Jesus na hora da tempestade A dúvida é tirar o olhar de Jesus E colocá-lo na tempestade O salmista no Salmo 118, versículo 8 diz assim É melhor buscar refúgio no Senhor Do que confiar nos homens Jeremias 17, 7 diz, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu caminho aqui para concluir a mensagem, dizendo para você, que essa palavra hoje, não é para quem está afastado dos caminhos do Senhor, para quem está desviado, sabe por quê? Para quem está desviado, a tempestade vem o momento ruim vem, a aflição vem, é para você hoje que tem promessa, é para você que tem promessa, é para você que tem algo esperando da parte de Deus, e está crendo, eu sei, eu sei, eu sei, que o Senhor irá fazer, infinitamente até mais do que eu pedi, ou do que eu pensei, é para você hoje, que Jesus falou assim, passe para outra margem, e você está passando, mas está enfrentando muitas lutas e dificuldades, é para você, é para você não desistir, eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Mas para você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, para você que talvez está vivendo esse momento, até de rebeldia contra Deus, olha o que a palavra de Deus diz assim para você hoje. Apocalipse 2,5 Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uau! Para quem está fora, para quem não está vivendo, dentro da casa de Deus, da palavra de Deus. Deus disse: se arrependa. Volte à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender, mais tribulação vai vir sobre você. Mais juízo virá sobre você. E esse juízo, e essa condenação, e essa tribulação, não tem nada a ver com essa Que quando Deus manda você passar por uma outra margem, você passa Essa faz parte das etapas da vida Essa faz parte dos processos de Deus na nossa vida Eu quero orar com você Eu quero abençoar a sua vida Para que Deus possa, durante essa semana, enquanto você está ouvindo essa palavra Eu sei que Deus vai continuar falando com você Aonde você precisa aplicar fé, em coisas que Deus falou com você lá atrás, alguns anos, alguns meses. Mas você havia até esquecido, que você falte a lembrar daquilo e comece a aplicar fé, fé agora no meio, para você chegar até esse lugar que você sonha chegar. O salmista declara no Salmo 34, versículo 19: Muitas são as aflições do justo, do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Mas de quem? Do justo, daquele que caminha com o Senhor, daquele que está conectado a Deus, aquele que está conectado ao propósito. Então, a partir de hoje, não se coloque naquele lugar dizendo: Desde que eu me converti, as coisas parecem que pioraram. Não, elas não pioraram, fazem parte de um processo. Mas você está guardado por Deus. Você vai passar pela água, passar pela água, mas não vai se afogar, vai passar pelo fogo, mas não vai se queimar. Eu quero orar com você, para que Deus possa falar o seu coração, e eu quero fazer aqui um convite, hoje, para você que está aqui presencialmente, mas para você também que está online, ouvindo essa mensagem. Você entende que você se afastou dos caminhos do Senhor, e que você se desviou dEle, e por algum motivo você não tem mais estado em comunhão com Ele, e hoje você decide. Retornar à casa do Pai, retornar à casa dele, dizendo: Pai, eu sou seu filho e estou aqui de volta. Porque o Pai está dizendo: Vem, filho meu, vem filha minha. Se você está aqui esta manhã e quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se reconciliar com ele, levante a sua mão que eu vou orar por você. Há alguém aqui esta manhã? Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Então eu vou pedir uma gentileza para você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você decidiu hoje entregar a sua vida a Cristo, reconciliar com Ele, venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Aleluia, glória a Jesus. Porque o Pai diz: Filho, venha, minha filha, venha, pode vir, venha aqui à frente, venha à frente, venha, venha à frente, venha aqui, venha o próximo. Venham aqui podem chegar mais perto se Deus está falando com você, pode sair do seu lugar e vir aqui se Deus está falando com você, pode sair do seu lugar e vir glória a Deus, glória a Jesus provavelmente Deus está falando com você também que está ouvindo essa mensagem e ouviu e sabe que você precisa voltar a Deus sabe que você precisa se conectar com Ele de novo sabe que você precisa voltar para a casa do Pai essa oração também é para você na sua tela aí vai aparecer um QR Code. E eu quero que você faça junto comigo uma oração. Não só a vocês que estão aqui à frente, mas você também, que está tomando essa decisão hoje de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero um conselheiro ao lado de cada pessoa aqui, por gentileza. Eu preciso de uma gentileza aqui. Mais irmãs aqui, eu estou precisando de mais irmãs para estar orando. Isso, irmãos também. Eu vou pedir uma gentileza a vocês que estão aqui. E você que está online comigo, por favor, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Eu quero estabelecer uma aliança contigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração, a minha vida... A minha casa, tudo que eu possuo, eu entrego a Ti. Amém e Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus por essas vidas? Glória a Deus. Se você também fez essa oração, tem um QR Code aí na sua tela. Você pode acessar esse QR Code e nós vamos entrar em contato com você. Você que está aqui, eu quero pedir uma gentileza para você. Nós queremos mais dois minutos da sua atenção. Você vai acompanhar aquele casal. Ali naquela sala número 6 A nossa equipe que está junto com você aí é Esse conselheiro, essa conselheira Vai junto com você, Que nós queremos dar um presente a você Nós queremos orar com você E nós queremos dar um presente a vocês ali Então por gentileza, continue dando um, um aplauso a Jesus por essas vidas Agora a segunda oração que eu quero fazer é para você que aqui está Se você está nesse processo Pastor, eu recebi algo da parte de Deus Alguns dias, alguns anos Eu criei que, Naquele dia Eu acreditei que Deus falou comigo Eu recebi aquela palavra Mas isso Não está acontecendo ainda, eu estou no meio eu preciso ser fortalecido nessa minha fé Na fé para o meio Eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente Porque eu vou orar por você Pode sair do seu lugar, pastor eu estou vivendo Eu estou nesse, nesse estágio, na fé para o meio Eu preciso ser fortalecido Eu preciso que o Senhor me fortaleça Porque eu quero olhar Eu quero olhar e ver que eu vou chegar até o meu destino final Porque quando você chegar no seu destino final Quando você chegar aqui Naquilo que Deus falou para você Você vai falar assim Eu sei que meu Redentor vive Eu sei que Ele não esqueceu de mim Eu sei que Deus não me abandonou Eu sei que Deus não desistiu de mim Eu sei que Ele está ouvindo cada oração Eu sei que Ele está ouvindo o meu clamor Eu sei que Ele está limpando As lágrimas que estão caindo do meu rosto Eu sei, eu sei, é para você Que sabe que Deus já falou com você é para você que está nesse meio Está nesse processo E você precisa ser fortalecido na sua fé Eu quero orar por você Pode vir, pode vir, chega mais à frente Ocupem os corredores se preciso for Eu quero pedir para a nossa equipe estar Aqui ajudando a orar Os pastores, diáconos, os líderes de célula Venham por gentileza nos ajudar Venham nos ajudar a orar por essas pessoas As irmãs estavam no, no período de oração, podem nos ajudar também, eu quero orar por você eu quero orar por você que está aí na sua casa agora, pedir para que Deus possa vir e trazer fé, para o momento que você está vivendo, fé para você passar por esse estágio pai eu oro e peço graça a favor do Senhor sobre a vida dos meus irmãos eu peço, Deus, que o Senhor possa trazer, Senhor, cura milagres sobre essas vidas. Eu oro e peço para que o Senhor possa trazer, Senhor, fé para cada um deles. Para a glória do Teu nome, Pai. Para a glória do Teu nome. Se você recebe essa palavra no dia de hoje, dá um forte aplauso a Ele.